Gente, boa noite. Oh. Agora sim, né? Também 10 horas da noite, sexta-feira, né, gente? Ai, ai. Então, ah, obrigada por estarem aqui, né? Hoje eu vou falar sobre empreender por propósito. É, faz muito sentido para mim, né, para qual jornada eu vivo hoje. Mas quem disse que é fazer o que você gosta, né? Então, primeira coisa, vou falar de Ciranda. É meu nome, meu nome sim. Todas vezes as pessoas me perguntam, né, se é apelido, mas não é, é nome mesmo. E tem a música que vocês conhecem, tem uma dança, né, que hoje a dança também ela faz muito sentido na minha vida porque é número ilimitado de participantes e podem participar, né, sem é, nenhuma restrição de idade, de gênero, de nada. Então, faz muito sentido com o que eu vou falar hoje para vocês. Então, eu vou falar de propósito. Mas, primeiro, eu queria saber daqui, ah, propósito, quando eu falo propósito, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Alguém? Compromisso. Missão. Destino. Objetivo. Bacana. E aqui, quem aqui já trabalha por propósito? Hum, legal. E quem está procurando propósito? Legal. Para mim, gente, propósito é motivação. Então, é a primeira palavra que eu penso quando eu penso em propósito. É o que me move, né? o que faz eu acordar todo dia e fazer o que eu faço. E... Mas não foi fácil encontrar, né? Porque eu falei, gente, se eu encontrar minha motivação, eu vou achar meu propósito. Vai ser fácil. Primeira coisa que, a gente, que eu pensei. Então, vamos ver o que, que me motiva. Só que não foi fácil. E aí, gente, quando a gente está buscando uma coisa, atualmente o que, que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz? Vamos no Google. Aí coloquei lá, propósito. Como achar o propósito? Não tinha nenhuma resposta pronta. E aí eu falei, bom, então vai ser mais difícil do que eu achei que ia ser, né? E aí eu falei, gente, deve ter algum lugar que eu vou achar isso, vou perguntar para as pessoas e tal. Procurei a plaquinha também não. E aí eu estou falando da minha jornada, por quê? Porque aí eu fui fazer né, as minhas pesquisas, ah, testes, todas as ah, teorias sobre o assunto, ah, Mundo Vulca, é, Pirâmide de Maslow, e aí vou fazer também o Golden Circle, e aí tal, e aí achei meu propósito. Só que não, de novo. Bom, gente, o que eu quero dizer com isso? Porque, às vezes, a gente acha que o propósito está ah, nas coisas que a gente gosta de fazer. Então, eu tenho uma amiga, eu sempre dou esse exemplo, que ela era musicista, ela sempre fez aula de música. E aí... Não, ela sempre fez aula de música. E aí ela falou assim, poxa, é isso que eu quero trabalhar. E aí ela foi ser musicista. E aí ela entrou, hoje ela é professora, né, é, em uma faculdade de música. E aí, um depoimento que ela me deu que eu achei muito bacana é o que Depois que a música deixou de ser um hobby, eu parei de ter aquele amor pela música. Então, aquele caminho de, ah, eu gosto de fazer isso, não era o caminho. Mas, o caminho, às vezes, mais óbvio que as pessoas pensam, mas, para ela, não foi o caminho que funcionou. E aí, por que, que eu estou aqui? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu estou aqui porque eu decidi sair da minha zona de conforto. Ah, eu não sou da área né, técnica, eu sou da área de comunicação, então, sou formada em publicidade e propaganda, é, fiz relações públicas, e eu tinha... Ah, na minha cabeça, eu sempre quis fazer alguma coisa que tivesse é, alguma contribuição para o mundo. Então, quando eu entrei na comunicação, já na publicidade, eu não, eu não me senti ali... Eu assim, me senti deslocada. Né? Eu falei, poxa, eu não vou ficar aqui criando ah, conceitos e propaganda para fazer as pessoas consumirem. Aquilo, de forma alguma, preenchia o que eu queria fazer na vida. E aí depois, ah, claro, eu não estou resumindo a publicidade a isso. Né? Mas naquela época, para mim, é, soou muito isso, assim, do que eu queria fazer, que era mexer com propaganda. E aí eu fui, fui fazer RP, trabalhar com comunicação corporativa, fiz mestrado em desenvolvimento sustentável na Universidade de Bolonha, trabalhei muitos anos com varejo, com serviços. E aí eu tive a ideia, eu estava trabalhando com varejo né, em, em farmacêutico, tive a ideia de um marketplace de farmácia. E aí eu falei, poxa, é, eu vou, quero sair dessa operação, que era uma operação né, de loja, e é, quero ir para a loja online, quero sair da operação física. E aí começa a minha história ah, com o mundo das startups, né? com o mundo da tecnologia, que eu fui buscar conteúdo, capacitação, eu fui para lá no Departamento de ciência da Computação, da UFMG, e de 60 alunos só tinham 9, que tinham, que tinham 9 alunas mulheres. E aí eu comecei aí nos meetups, em todos os eventos de tecnologia, ah, para né, minha formação mesmo sobre o assunto, e aí, era 10% de mulheres que tinham na, no público e muitos eventos que eu fui não tinham palestrantes mulheres. Participei de um programa de pré-aceleração né, de startups. De 43 startups, só tinham 5 que tinham CEO mulheres. E aí, aquilo começou a me incomodar. E aí, eu falei, poxa, as mulheres não estão né, nesse mercado, a quarta revolução né, industrial. Ah, começou a me incomodar. E aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que 92% do mercado de ciência da computação ah, é ocupado por homens. Gente, e é muito difícil para a mulher estar nesse mercado. Né? As meninas que estão aqui, tem aqui alguma desenvolvedora? É muito difícil. Então eu fui descobrir que lá em 1985... Quando os computadores pessoais foram criados, a publicidade posicionou os computadores como coisas de menino, como coisas para homens. E aí, quem não lembra, aí, né, ah, em filme também, na vida real, o computador sempre era posicionado, eh, ficava no quarto do irmão, o videogame era para menino, ficava no quarto do irmão. E aí a mulher foi sendo afastada da tecnologia desde então. Então veio a curva cair desde 1985. Ih, gente, quando alguém me chama de flor. Por que eu estou falando isso? Esse mercado é muito sexista, né? é muito machista. Então, eu comecei, sim, a ficar incomodada de estar ali naquele ambiente tão masculino. Pesquisando mais, isso aí é um dado de 2016, do, do Fórum Econômico Mundial, que levaria 95 anos para as mulheres equipararem condições econômicas com os homens. Esse é um dado... Por que eu coloquei de 2016? Porque foi quando eu estava pesquisando. Hoje a gente tem dados assim que falam que é 200, 200 anos, 150 anos, 180 anos. É um dado flutuante. E é um dado é, preditivo. Né? O mais importante desse dado é a gente pensar o que a gente está fazendo para mudar. E aí eu falei, poxa, e aí? O que, que eu vou fazer para mudar isso? E aí começa toda a história a minha história com propósito. Ah, existe, né, nesse nesse mercado uma barreira, muitas barreiras invisíveis para as mulheres estarem ali. Aquele incômodo que eu estava sentindo não era só meu. E aí eu fui fazendo pesquisa, conversando com as pessoas, com as mulheres. E esse é um meme meu mesmo, gente. Falei, como que eu posso inovar? Como que eu posso ajudar? Né, essa situação a, a mudar E aí foi Até essa foto é uma foto Que foi tirada num evento que eu estava Por que, que eu sempre uso essa foto? Porque também faz sentido Para o que eu faço hoje Então eu estava nesse evento Eu estava muito insatisfeita na startup que eu estava E a palestrante estava falando Sobre propósito Que ela trabalhava com propósito com, Trabalhava com brilho no olho e tal E foi nesse dia Foi o dia Primeiro dia, day one, eu saí desse evento e criei o meu projeto. Então, por isso que eu falo, é sempre bacana a gente procurar ah, estar ah, disponível a outras, outros tipos de informação, né? outros tipos de conteúdo. Vocês estão aqui na Campus Party, vocês têm, olha o quanto conteúdo que vocês têm. Então, o que eu proponho sempre é busquem conteúdos Diferentes do que você está acostumada a, a estudar, a ter contato. Né? A inovação ela, ela é fruto de conhecimento horizontal. Então é você ligar pontos. Para você ligar pontos, você tem que buscar informações, eu falo, até aleatoriamente. E aí, nesse dia, foi o dia 1 um da Gestec. Bom, é, quem aqui assistiu aquele. Uh, discurso do Steve Jobs Aquele famosaço, né, gente Quem assistiu? Quem não assistiu, eu vou contar rapidinho o que, que é uh, Sobre o que ele falou Que ele fez uma aula de caligrafia né, Quando ele estava na universidade E aí, quando Ele né, já estava lá programa, é, Planejando né, Lançar o, a, a, os computadores pessoais e tal, Ele falou Gente, por que que O computador tem que ter só um tipo de letra? Então, se hoje a gente tem fonte, diversas fontes no computador, é porque lá atrás o Steve Jobs fez curso de caligrafia. E aí ele pensou, Pô, a gente pode ter vários tipos de letra no computador. Então, é isso que eu estou falando. Procurem conhecimentos aleatórios. Qualquer tipo de conhecimento ah, que vocês buscarem depois pode fazer muito sentido. Vocês vão conseguir ligar os pontos e inovar. E aí... Uh, falando sobre inovação hoje, eu vou falar sobre empreendedorismo por propósito. Então, eu vou falar de um empreendedorismo que não está preocupado somente com dinheiro. Eu vou falar que entre dinheiro e, e mudar o mundo, a gente pode escolher os dois. Uh, é muito importante hoje, até eu assisti uma palestra aqui 6 horas da tarde e o palestrante fez uma pergunta bacana. Quem conhece as ODS da ONU. Então, aqui a gente tem mais ou menos o que, umas 40 pessoas, eu acho. Só seis pessoas conhecem as ODS da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da agenda da ONU, que foi lançada em 2015, com. Objetivos para serem alcançados até 2030. Na verdade, essa agenda ela tinha oito objetivos né, até 2015 e agora eles colocaram 17. Gente, para quem está procurando propósito e quer realmente mudar o mundo, pesquisem sobre isso. Né? Objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. É, pode ser um norte para vocês, que são os problemas que a gente tem hoje para resolver no mundo. E ali você pode ter mais ou menos uma ideia do que, que você gostaria né, de estar com o que você gostaria de estar trabalhando, com qual causa você gostaria de estar contribuindo. E aí, eu falei, poxa, então é isso. Né? Eu fui fazer meu mestrado lá em desenvolvimento sustentável, então é isso que eu quero. Não quero só ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro e mudar o mundo. Então, o empreendedor social, ele se propõe a quê? Desenvolver um negócio lucrativo que traz desenvolvimento para a sociedade, busca soluções para problemas sociais. E aí, a gente junta propósito e empreendedorismo, mas a gente tem que ter uma dose enorme de otimismo. Gente, o empreendedor, ele não pode ouvir a voz do mister Pessimista. Porque na hora que ele está lá, poxa, é, nossa, hoje está difícil. Está difícil, mas eu vou mesmo assim. Ah, nossa, esse problema vai ser daqui, né, aquela previsão, vai mudar daqui uns 150 anos. Ok, mas eu vou fazer parte da mudança, né, eu vou ser uma gota no oceano. De que, que o oceano é feito? De gota? E aí, eu é, assisti um filme muito legal, I Am, alguém já assistiu? Poder do Um, muito legal, o Poder do Um. Porque todos nós somos capazes de mudar alguma coisa nesse mundo. E o que eu falo, gente, não é em grande escala, não. Se você impactar a pessoa do seu lado, você já está impactando o mundo. né Então, você pode impactar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o país. E aí a gente vai sonhando alto. Entendeu, gente? Não pode ouvir a voz do pessimista. Empreendedor tem que ser otimista. Mas, então, a gente não é, né, o não, a gente não é esse robô, né, ainda bem. Então, o que eu faço de provocação aqui é que a gente tem que ter pensamento crítico e tem que ter coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu gosto muito dessa frase, que é o passarinho quando aprende a voar, sabe mais sobre coragem do que de voo e aí eu vou contar uma historinha para vocês aqui que eu falo que eu fui analfabeta quatro vezes na minha vida ah, e serei ainda várias outras né quando eu estava lá na universidade e eu queria fazer o meu a minha pós-graduação fora do Brasil então eu guardei cada real que eu tinha dos estágios para realizar esse sonho eu falei assim não eu vou estudar fora e aí, gente, deu tudo errado. Não foi na hora que eu achei que ia. Ah, eu tive que trabalhar com coisas que eu achei que eu nunca ia trabalhar. E aí, de repente, uma amiga minha estava na Espanha. E ela falou assim, olha, Ciranda, é, eu estou aqui e tal. Tenho as oportunidades. Você quer vir a me visitar? Você quer vir estudar aqui espanhol? Eu falei, poxa, não deu para eu realizar meu sonho da forma que eu queria, mas vou. E aí eu fui para Barcelona e eu não sabia falar espanhol. E eu fui morar lá e tal, e de lá teve uma oportunidade para eu ir para Londres e eu fui para Londres morar em Londres, eu não sabia falar inglês. E aí, de Londres, eu fui pesquisando o que eu queria fazer e tal e aí eu achei esse mestrado em desenvolvimento sustentável em Bolonha. E aí foi muito interessante, porque também tem uma história que a minha família, do parte de mãe, é italiano e eu sempre quis, né, é, tá morando lá e tal E fui, não sabia italiano Fui sem, sem saber falar italiano e Aí eu aprendi Até um nível né de mestrado E aí eu fui para lá em acompanhar E eu não, sem falar de nomarquês. Só que esse eu não aprendi não, né gente Porque, né HD, né, não vou gastar o HD com marquês Enfim, e hoje eu tô na tecnologia E eu falo que eu ainda Não sei é, codar então, estou na alfabeta novamente. E aí vem o meu projeto. Depois disso tudo, das pesquisas e tal, eu falei, poxa, a mulher está ficando fora, né? É, do mercado de tecnologia. E aí a gente começamos a conversar, né? Nós começamos a conversar em Belo Horizonte é, com as mulheres que estavam nesse mercado. O X-Tech hoje, ele entende a tecnologia, né? De uma forma... Ah, um círculo virtuoso que tem que ser criado. Né? Então, não são só as mulheres que são desenvolvedoras da área técnica, são as mulheres fundadoras de startups, são as mulheres que trabalham nas startups, são as mulheres que estão em todos os órgãos, uh, que estão envolvidos com o ecossistema de inovação. Então, a gente criou uma rede de apoio e essa rede é, hoje uh, trabalha nesses três pilares. Então, a gente... Trabalho Pilar Inspirar, né que é criando representatividade. né A gente faz eventos. Então, por que, que é importante representatividade? Por que, que as meninas hoje elas querem ser youtubers e blogueiras? Porque elas vêm, tem mulheres ali. Né? E a gente engajar, que é a rede forte, que eu falei para vocês, que é muito importante a gente estar em rede e o capacitar através de conteúdo. Bom... Uh... Aí a gente foi vendo que a gente precisava também trabalhar em outro uh, pilar, que hoje a gente vê até como pilar, que é a educação do mercado, que é a conscientização. Porque se a gente não conscientizar, uh, a gente não consegue mudar né, nada. Então, a partir do momento que... Como que a gente vai mudar uma coisa que a gente não reconhece que existe? Não tem como. Então, a partir do momento que a gente viu isso, essa necessidade a educação do mercado, a conscientização realmente atingiu assim uma importância muito grande no projeto. E a autoaceleração, que a gente acredita que, que a gente tem que se autoacelerar. Né? Isso já é também até uma, uma habilidade que a gente tem que ter para hoje, para qualquer mercado. A gente tem que ser autodidata. E uma acelerando a outra. O x é re 4 e... O que é o Rei Fortinho É um movimento mundial da ONU. Né? Quem aqui conhece? Só para saber. O movimento mundial da ONU que chama os homens para discussão né? de, da construção de uma nova sociedade. Né? A construção é, de uma nova feminilidade, uma nova masculinidade. E é muito importante que a gente pense que todos têm que estar envolvidos em qualquer mudança social. E a gente foi entendendo aonde que a gente tinha que estar. A gente começou com os eventos. E aí o propósito foi ficando mais claro ainda. Onde que a gente tinha que estar? A gente tinha que estar nas universidades. A gente tinha que estar é, dentro dos grandes eventos. Né? A gente, então, a gente criou o X-Tech Day, que era esse tipo de evento de imersão. A gente fez o circuito X-Tech de diversidade, que a gente entendeu que a gente tinha que impactar os o, o setores né, de... de RH das empresas, que hoje nem fala RH, mas hoje a gente, tinha, a, a gente tem o apoio da BRHMG, então a gente levou o, o RH do Google para estar tá falando para outros RHs, o quê? trazendo experiências de empresas que estavam ali, que estão ali mais avançadas né, nesse quesito de diversidade e inclusão. A gente fez campanhas, a gente foi para o Vale do Silício, a gente fez uma uma missão lá no Vale, e a gente apoia sempre o Startup Weekend de Women. Para quê? Para criarmos novas startups com mulheres fundadoras. Em 2017, né, com um ano já de atuação, a gente fez o maior evento para mulheres de tecnologia do Brasil. Então, nesse evento, foi um evento de três dias, a gente colocou 44 palestrantes mulheres dentro da Affinity, que é a maior feira né, de inovação em tecnologia de Minas Gerais. E a gente fez o X tech Week. E aí, gente, eu estou contando para vocês o caminho que a gente levou para chegar onde a gente está hoje. E a gente fez um, uma semana inteira de atividades e aí eram voltadas para a startup. Então, o primeiro dia era de fintech, legaltech. Segundo dia, educa é, educação do futuro. E aí foi marketing digital. E aí, a gente entendeu que a gente precisava de ter um manifesto. E aí fomos fazer o Manifesto das Mulheres da Tecnologia, que hoje ainda ele é aberto para contribuição no site da x -Tech. A gente fez essa campanha ah, no dia 8 de março, que foi uma campanha que, sim, deu 400 e tantos compartilhamentos, foi até interessante, porque quando a gente lançou a campanha, e na hora que eu olhei, depois de, um, sei lá, uns 40 minutos, aí tinha 30 compartilhamentos. Aí eu falei, uau, nossa, que bacana tal. Gente, deu 430 compartilhamentos. Nossa, 80 mil pessoas foram ah, impactadas com essa campanha só no Facebook. E assim, sem contar o Insta que, que, que a gente não teve os dados. E aí veio o x mesmo, mesmo, né, como propósito. O XTEC hoje tem há ah, dois anos e oito meses já de atuação. E a gente começou a entender também que a gente precisava de.. Um, se posicionar como discurso. Quem aqui conhece a teoria do teto de vidro? Teto de vidro. A teoria do teto de vidro é uma teoria lá da década de 80, que o que, que a teoria, é, o conteúdo da teoria é? As mulheres entravam nas empresas e não conseguiam atingir os cargos de liderança. Né? Então, elas não eram ah, promovidas. Por quê? Porque tinha um teto de vidro ali que não deixava com que elas fossem... Ah, né, chegassem a esses outros cargos. Essa teoria, ela se desenvolveu, né? evoluiu para a teoria do labirinto, que é o quê? Que hoje algumas mulheres chegam em cargos de liderança, mas para um caminho muito mais tortuoso, muito mais longo, e ainda quando chegam lá, tem uma liderança muito mais frágil. E na tecnologia, a gente começou a falar sobre portas de vidro. Por quê? Porque as mulheres não estão nem entrando... Né? nos cursos de ciência da computação hoje, o índice é mais ou menos de 15% das alunas que entram nesses cursos, isso tirando mais ou menos 80% das que desistem, mas é normal desistir em qualquer curso, qualquer curso tem desistência ah, mas a gente vê que tem uma outra, tem outros motivos para que essas meninas desistam e aí a gente começou a falar das portas as portas de vidro, eu vou só Falar rapidinho aqui, elas são seis portas. Primeira na infância, na adolescência quando a gente vai escolher os cursos, né? Então assim, pelo menos para mim, nunca ninguém me perguntou: Ciranda, você vai fazer engenharia mecânica ou engenharia mecatrônica? Não tinha essa pergunta. E aí quando a gente entra nas universidades, a gente tem um ambiente sexista, um corpo docente, né? É maioria, né? De, de masculino. E aí a gente vai para o mercado, a gente tem problemas para entrar no mercado, e aí a gente cria startups, e a gente tem problemas para conseguir ah, investidores. Então, são várias as portas de vida. E eu vou falar uma agora, só que é, é uma primordial, porque nós somos os adultos responsáveis pelas crianças de hoje. Então, a primeira porta é a infância. Então, eu vou falar do que, que vocês podem mudar a partir de hoje, saindo daqui que é a porta dos brinquedos. Quando a gente vai pesquisar no Google uh, brinquedos para as meninas, o que, que a gente vê? Tudo rosa, né? Então, fogãozinho, geladeira, maquiagem. Então, gente, é isso que a gente está dando para as meninas. São esses, tipos de, são esses tipos de habilidades que a gente quer que elas tenham. Se a gente fizer uma comparação dos brinquedos dos homens, dos meninos para as meninas, é absurda, né? É, é um absurdo o, o, o, as diferentes habilidades que estão sendo treinadas em, em, em cada um deles. E aí aqui eu explico, né? É, melhor todas essas portas. Quem se interessou e quiser pesquisar, é, o título é As Portas de Vidro. Bom, a gente não reconhece aquilo que a gente, a gente não pode mudar aquilo que a gente não reconhece que existe. Então, é por isso que tem todo esse trabalho de conscientização que faz parte do meu propósito já até em dois anos e oito meses. E aí, onde que isso me levou? E aí eu vou falar um pouquinho da história do XTEC. Eu fui palestrar no Google Summit do Brasil, a, a, em São Paulo, levando a teoria das portas de vidro, que foi o resultado dessa pesquisa. E aí eu fui convidada para o Global GDG Leaders, que né? é, fui convidado para o I.O., né? na verdade, que é a conferência anual do Google, lá no Googleplex, no Vale do Silício, e tive a oportunidade de estar apresentando as portas de vidro no GDG Global, que é o, o encontro de todas as comunidades do Google, Google do mundo. Mas isso me levou a um outro lugar, que é o que eu quero contar para vocês, que é o que acontece, a mágica que acontece quando a gente trabalha por propósito. Eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa, que é a doutora Ivone Cagle, que ela é astronauta da NASA, e ela estava em Belo Horizonte para um evento uh, de lançamento, né de um... de um Na verdade, como é que eu vou falar? Ela era ela é da Singularity, ela é mentora de várias startups, e ela estava lá em Belo Horizonte para o lançamento de um centro de pesquisa. E aí... Fui apresentada a ela. Aí, gente, o que, que eu vou falar para uma astronauta? Né? Pensei aí, o que, que eu ia falar? Ah, essa ciranda, né, o que, aqui, fez x-tech, o aham, tal, não sei o quê. Aí eu falei, gente, o que, que eu vou falar? Aí eu falei, eu vou pro o Google. Aí ela olhou assim, né? imagina ela pensando, nossa, <risos> eu vou para a Lua, né, E aí... <risos> E aí, foi muito legal. É, na hora que eu falei isso, aí ela falou assim, toda simpática. É, é, aonde? Né? Tipo assim, na qual sede? Né? Eu falei assim, em Montanville Aí ela, eu moro em aí eu Aí ela, quando você vai? Eu falei assim, olha, eu vou no dia 5. Aí ela falou assim, ah, mas que pena, se você fosse antes... Vai ter um evento de Mulheres na Tecnologia em São Francisco. E aí eu poderia, né, levar você como minha convidada. Aí eu, na hora, gente, eu falei assim, eu vou trocar meu bilhete, na hora. E aí ela falou, eu não falei assim, né, gente, eu falei assim, I will change my ticket. <risos> o meu Brazilian English. E aí ela, aí ela falou assim, ok. Aí tá. Se você trocar mesmo o seu bilhete, você me manda um e-mail. Falei, tudo bem. Aí troquei o bilhete. Claro, né, gente? Mas primeiro eu cheguei em casa e falei, mãe, arrumei uma dívida. E aí eu falei, o que, que foi? Eu falei, Não, eu falei, como astronauta, que eu vou trocar meu bilhete. E aí, troquei lá, arrumei um jeito de ir. E fui. E aí, nesse meio tempo, ah, aí eu fui, eu ia para o evento, e aí ela me mandou um e-mail falando assim, Ciranda, ah, se você tiver a oportunidade né, de contar a sua história das portas de vidro no evento das Mulheres da Tecnologia, você gostaria? Aí eu... Yes! Aí eu, mãe, vou palestrar em inglês, né? Aí eu fiquei sim foi... Eu falo isso, viu, assim, mudou a minha vida. E aí eu fui, fui palestrar no Tech Supremas Summit, é, em São Francisco. Tive a oportunidade de conhecer mulheres que eu nem imaginava que eu ia conhecer, tipo a CTO da Casa Branca. Né? Tive a oportunidade de, de estar lá na, no Centro de Pesquisa da NASA com a doutora Ivone. Ah, e eu falo assim, que doutora Ivone mudou realmente a minha forma de ver as coisas. E eu falo que hoje as minhas duas inspirações só so, a doutora Ivone e a Manuela, que é a minha afilhada. Que nesse meio tempo, né, minha irmã ficou grávida e era menina, e eu falei, nossa, xistequinha, né? Eu falei agora o meu compromisso de fazer um mundo melhor para as meninas, que é o meu propósito, né? Agora ele ficou mais pessoal ainda. E da doutora Ivone, o que, que eu gosto de passar? Não é só essa história, que eu acho que é uma história assim eu gosto de falar porque, por propósito, é, as coisas vão fluindo, né, a gente vai com o coração, a gente vai sem saber como que vai fazer e as coisas acontecem. E eu acredito muito, muito nisso mesmo. E quando eu estava lá em São Francisco, a doutora Ivone, estava em Montanville, eu estava em São Francisco e tal, e a gente estava conversando, não sei que, ela disse não, eu vou aí tá. e falei, não, doutora Ivone, é longe. Aí ela... Marte é longe. Aí eu... Verdade. Aí eu estava conversando com ela, não, não, não, eu falei assim, não, mas isso é difícil. Aí ela, Marte, que é difícil. Aí eu falei assim, é, "Atualizar o conceito de longe e de difícil para mim, né? E outra coisa que ela fala é que quando ela lê a palavra impossible, ela lê I am possible. E é isso, também eu levo todo dia, que sim, é nós somos possíveis. E a doutora Ivana, ela é médica, ela é médica cirurgiã, ela é coronel das Forças Aéreas Americanas, ela foi na Guerra do Iraque, ela é astronauta, pesquisadora e mãe. Então, aí é impossible, né? é uma mulher negra, né? e ela, assim, para mim hoje ela ela é uma mentora, né? ela aceitou, assim, eu, né? com a, o nosso contato, com a nossa relação, ela é uma das minhas mentoras e ela hoje também é patrona, patrona não, matrona, né? ela é mentora da Xtech também. e nesse meio tempo também tive a oportunidade de ter contato com com a Riem Jam, alguém que conhece a ela é do AMD Code, que é o projeto dela, que o objetivo dela é ensinar um milhão de mulheres e meninas a programar até 2030. E ela é uma mulher que ela é líder, na né, Jovem liderança da ONU. Ela levou o Google para a África. E a Marianne tem uma história muito interessante, assim, quem quiser pesquisar, ela foi uma mulher, é, uma adolescente que foi traficada. Né, é, tráfico, foi vítima de tráfico humano ela foi para a França e aí ela foi ela fugiu né, do, do cativeiro lá e aí ela foi recolhida pela polícia francesa, ficou em um abrigo e nesse abrigo de refugiados ela aprendeu Excel e ela ficou muito fera na Excel e aí ela foi contratada, tipo aqueles menores aprendizes né, é, num banco e aí a carreira dela ela poupou muitos milhões para esse banco e depois ela foi para a Oracle e hoje ela tem esse projeto e eu falo assim gente é uma pessoa que não tinha nada para ser o que ela é então quando a gente olhar para nossa própria história né e falar poxa cara a Marianne olha o que que a Marianne está fazendo pelo mundo olha o propósito dela e, e uma coisa que a Marianne falou que me marcou que é o que eu gosto de passar também é, que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, para quê? Para a gente olhar para a gente mesmo. né? A gente, às vezes, quer mudar as coisas ah, no mundo, mas a gente tem que começar da gente mesmo. E eu tive a oportunidade também, né, do, quando a Malala veio no Brasil, de ser uma das pessoas que fez a pergunta para ela. E qual que foi a minha pergunta para a Malala? Eu, falo, eu brinco assim com as minhas amigas, eu falo, gente, vocês já viram ativistas felizes? É muito difícil, sei. Por quê? Porque a gente está querendo mudar coisas no mundo que vão demorar muito, né? Se a gente trabalhar com impacto social, a gente vai demorar muito a ver resultado. Só que aí, de onde a gente tira a força, né? Então foi essa minha pergunta para Mayhem. Além do propósito, onde a gente tira essa força diária? E aí eu perguntei para a minha pergunta para Malala, na verdade. Mas, o de onde você tira força todo dia para você acordar e continuar sabendo que esse mundo que a gente está sonhando é um mundo utópico, né? que a gente não vai ver né? nessa vida? E aí ela falou uma coisa muito bacana, ela falou assim, poxa, se as meninas que estão lá, ela deu o exemplo da Nigéria, se as meninas que estão lá na Nigéria estão indo estudar com todo o risco né? de serem uh, vítimas de, uh, sequestradas, uh, de morrerem, e elas não desistiram, elas estão indo estudar, por que, que eu vou desistir? Então, é muito bacana assim para mim o que ela falou. Ela falou assim, Pô, olha para o lado. Quando você quiser desistir, olha para o lado. Né? Olha quem não... Tem muita gente que não está desistindo. Por que, que você vai desistir? Então, assim, para a gente olhar para o nosso propósito e ter força, sim, para seguir em frente. E aí... A x tech Conference 2018, ano passado, 2017 a gente já tinha feito o maior evento, 2018 ele ainda foi maior ainda. E a gente teve o prazer de ter a doutora Ivone, aqui no Brasil, na x -Tech Conference. E foi assim, né? não posso não tenho nem palavras às vezes para descrever a emoção que foi trazê-la e ver aquele tanto de Mulheres e meninas impactadas, chorando, e a gente vendo que o quê? Que sim, está valendo a pena. Porque eu falo, gente, que hoje eu vivo o X-Tech, né? eu acordo, eu durmo, eu almoço, eu janto, pensando no x pensando em como impactar, pensando em como fazer, né é, onde que a gente tem que tá? estar. Assim, e a gente tem que pensar a solução do tamanho do problema. E o problema é muito grande. Então, a gente tem que se unir, eu falo assim, as comunidades ah, né, que tem de mulheres, ah, todas as comunidades, elas têm que se unir. E isso é uma coisa também que a Riem falou. Ela falou assim, olha, vocês têm que criar ah, um movimento nacional. Né? Um, um, uma comunidade aqui, uma comunidade ali, uma comunidade ali, é legal, vocês impactam, loca, in, loca, impactam localmente. Mas, a partir do momento que vocês estiverem em rede, vocês vão conseguir tratar o problema do tamanho que ele é. Então, é isso que hoje a gente vem conversando, né? como a gente ah, se engajar e se unir e, e ter expressão ah, nacional. E aí a gente levou 120 palestrantes. Gente, na hashtag Conference 2018 e queria convidar vocês, né? Que vai ter a 2019 em outubro, ah, vai ser também em Belo Horizonte. E está todo mundo aqui convidado a mulheres e homens, tá bom, gente? Isso ah, aqui são alguns números né, do que a gente tem feito. Ah, dois anos e oito meses, 50 palestras, que é o no pilar de conscientizar, né, 110 mil pessoas impactadas, a teoria da porta de vida e o manifesto. E aí, gente, eu gosto muito dessa frase. Aí eu deixo para o final. Porque nesse momento, pessoas menos qualificadas que você estão fazendo as coisas que você gostaria de fazer. porque as pessoas decidiram acreditar? É, eu falo que não tem, né? Eu sempre falo, não tem o momento certo. Não tem a... Ah, a gente não vai ser assim, ah, agora eu estou preparada, agora eu vou, agora eu posso tentar. Não existe esse momento. Né? É muito importante a gente saber disso, porque na, a vida inteira não vai, não vai existir esse momento. E às vezes a gente acha que a gente está preparado, e aí acontece uma coisa, pá, que você não esperava. E você fala, poxa, agora que estava tudo dando certo, acontece isso. Ok, você tem que ter um comportamento empreendedor. E o propósito que vai te ajudar, porque você vai falar assim, ok, aconteceu isso, estou indo para frente. Ah, e agora isso? Estou indo para frente. Né? Quando a gente fala assim, que a gente fez o G-Conference, não foi fácil. Foi muito trabalho, foi muitas, foram muitas barreiras né, que a gente teve que, que... assim, fechar os olhos e falar, poxa, isso não vai me parar. Eu vou em frente. E então... Não vai, não vai chegar, gente. Se ficar esperando o momento certo, ele não vai chegar. E eu falo que se eu estivesse esperando, eu não estava aqui hoje. E aí? E o propósito? Como é que eu achei o propósito? Né? E o que, que eu falo assim, para as pessoas que às vezes estão pensando assim, ah, mas não gente, vocês vão achar no caminho. Vai ser no caminho que vocês vão achar também. Né? E foi lá fazendo uma coisa que eu não gostava, que eu achei meu propósito. Porque eu trabalhava numa rede de farmácias, não gostava que eu estava fazendo. Mas é a oportunidade que eu tinha tido naquele momento. E hoje, eu faço muita coisa que eu não gosto, por um propósito. né? E, inclusive, eu falo assim... Poxa, né, Fala, poxa, ah, vocês acham que eu gosto de todo dia falar sobre a desigualdade de gênero no mundo da tecnologia? Gosto todo dia de falar que é, ouvir depoimento. que Ah, eu cheguei lá, meu professor, ah, igual o depoimento que eu recebi. A, a, a menina passou, né, a mulher passou para o quarto período, o professor chegou na sala e falou: poxa, você ainda está aqui? Ou então ela fazia uma pergunta e ele. Nossa, mas você não sabe disso ainda? Sabe essas coisas? Esses depoimentos que são, tipo assim... Todos os dias a gente recebe? Eu gosto de trabalhar com isso? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Então, trabalhar para o propósito é fazer o que a gente gosta? Não, porque eu gostaria que esse problema já tivesse resolvido. Eu gostaria de nem precisar de falar sobre isso. Né? E isso, para todo mundo que trabalha com o negócio de impacto social, é uma realidade que a gente vai ver todos os dias. Né, tem uma startup em BH que chama Malalai. Sempre gosto de falar dela. Startup para segurança pessoal feminina. Então, é para monitoramento de rotas, rotas mais seguras. Né? Tem o IoT, que né, você pode apertar um botão de pânico. Você acha que a Priscila, né, que é a CEO da startup, ela gosta de trabalhar com isso? No seguinte sentido, ela tem que saber de cor todos os dados de violência contra a mulher. Ela tem depoimentos de mulheres que são violentadas, que, que sofrem abuso e sofrem violência. Então, trabalhar para o propósito, num negócio de impacto social, você vai conviver diariamente com o problema. Só que se o seu propósito é tão maior que isso, o impacto que você está causando, né, a, a, assim, o brilho no olho que você tem, que faz você seguir em frente. E isso, a, eu gosto de falar também sobre a, a própria... A própria rotina né, do que você faz. É, não é tudo na x que eu gosto de fazer. Né, então, a gente está... Mas é um propósito. Eu tenho meu propósito, eu vou lá e vou fazer. Então, é a, roti a rotina também influencia. Então, você vai trabalhar, por exemplo... Ah, você acha que eu gosto de fazer... Vamos dar um exemplo bobo. Ah, poxa, fazer relatório, gente. Relatório para mim. Massa, mas eu tenho que fazer. Eu gosto de fazer planejamento... A todo lá. Não, não gosto, mas eu tenho que fazer. Então, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Né? Então, não é trabalhar com o que você gosta o tempo inteiro. É você trabalhar por um objetivo maior. Então, não vai ter uma plaquinha. Né? A gente vai descobrir no caminho. É, não vão ter passarinhos que vão mostrar pra gente. A gente vai descobrir, às vezes, fazendo coisas que a gente não gosta e de uma forma que, às vezes, a gente nem pode imaginar. E tem que sair da zona de conforto, porque não vai cair no nosso colo mesmo. Ah, eu acho que essa nova possibilidade né da gente trabalhar com negócio social é uma oportunidade... Eu falo assim, que é um, uma, um grande momento que a gente está vivendo. Né, muitas pessoas ainda não entendem o conceito, mas eu acho que agora que está né, amadurecendo ainda. Isso. Agora a gente já, já tem, por exemplo, aceleradoras de negócios sociais. É uma coisa que a gente não podia nem imaginar algum tempo atrás. Né? Então, assim, vamos aproveitar esse momento, vamos colocar é, para a gente é, um objetivo maior. Né? Que eu acho que assim a gente vai sim conseguir mudar as coisas e não só, às vezes, estar tá apontando. Né? Eu falo que... Às vezes, quando a pessoa chega para mim reclamando de alguma realidade, fala assim, olha, nossa, não sei o que, não sei o quê. Aí eu olho e falo, mas o que, que você está fazendo para mudar isso? Né? O que que... Porque que não precisa de... Né? Mariem, Malala. Igual eu falei, você pode impactar a pessoa do seu lado. O que, que você está fazendo para ajudar a mulher que está do seu lado, a criança que está do seu lado, qualquer realidade que está te incomodando? Então... Vamos juntos, né? eu acho que, que a gente tem muito o que fazer ainda nesse né, nosso Brasil aí. A gente tem é, uma missão como brasileiros, né, que a gente tem sim que exercer né, a, nossa, a nossa função como cidadão mesmo. Gosto muito dessa frase também, a gente é o que a gente espalha. Né, não é o que a gente junta. Nos micro, nas micro, micro na hora que você compartilha uma coisa lá na rede social, você é o que você espalha. Na hora que você faz um curso lá, eu tive a oportunidade de fazer né, um mestrado na Universidade de Bolonha. Nossa, é a universidade mais antiga do Ocidente. E se eu pegar o meu diploma e colocar na minha parede, o que, que ele vai servir? Para nada. Para nada se eu não espalhar se eu não usar a oportunidade que eu tive para impactar de alguma forma. Vocês estão aqui na Campus Party? Vocês são pessoas que estão tendo a oportunidade de estar aqui, de ter conteúdo, né? de estar de tá convivendo, conversando, conhecendo pessoas, conhecendo a pessoa que está do seu lado. O que, que você vai fazer com isso? Você vai só juntar para você? Então, a gente é o que a gente espalha e não o que a gente junta. E eu desejo para vocês, brilho nos olhos, que é muito bom né, a gente trabalhar é, com esse sentimento de estar tá fazendo alguma coisa realmente que, que faz alguma diferença para alguém. E é isso, gente. Vamos juntos. Muito obrigada por estarem aqui. Tem tempo? Alguma pergunta? Tá para uma pergunta, tem? Tá Ciranda, é, eu queria entender assim, o que fica de dúvida. É, eu acompanho o trabalho da x desde o início, eu vi a proporção que a x foi tomando. É, eu tenho certeza absoluta de que é um projeto de impacto social, de sucesso e que está cada vez ganhando uma escalabilidade orgânica dentro do que ela se propõe a fazer mas vocês trabalham com algum tipo de mensuração de sucesso das ações que vocês fazem? É, dentro dessa mensuração de sucesso, como que vocês avaliam? Porque eu entendo que é muito difícil você mensurar o impacto social de uma ação que se propõe a ser ao mesmo tempo lucrativa para se manter, e que, é, de fato, gera uma diferença. Então, como que vocês fazem a mensuração do impacto social, sendo que boa parte dele vocês não conseguem rastrear? Bom, a gente pode dividir a sua pergunta em duas partes. Ah, primeiro, a realidade dos negócios de impacto social, ela é muito ah, ainda, ainda é muito difícil você mensurar. né? Hoje, já, já tem empresas que já estão surgindo com Uh, relatórios de impacto social, né? Com uh, porque o que, que acontece? Como a gente está hoje trabalhando sobre um, um, uma mudança social, né, Uma mudança de, de realidade. A gente precisa de criar, né? Algum, algumas formas de mensurar isso, igual você falou. Ainda é muito embrionário uh, no Brasil, mesmo, a forma de mensurar esse impacto de uma forma bem objetiva, que eu falo. Como a gente mensura o impacto agora para a gente? Através de uh, depoimentos, né? A gente consegue, uh, a gente pede para que as pessoas se manifestem, né? Então e a gente também recebe muito, muito depoimento espontâneo de mudança. Olha, eu agora fui para a área de tecnologia por causa do STEC e isso faz a gente continuar. Né? Isso que faz, às vezes, a gente falar assim, olha, o evento que eu fui mudou a minha forma de ver tal coisa. Ah, eu estou falando de uma forma muito lúdica, talvez, né? muito, é, que não, não vai gerar um relatório, mas que, para a gente que faz o trabalho pessoalmente, a gente consegue, sim, ver o que, que, o que, que a gente está conseguindo impactar naquele... naquele ambiente que a gente está. Eu tive já depoimentos, por exemplo, de homens também. Ah, acabei a palestra e veio ah, um homem que chegou para mim e falou assim, Poxa, Ciranda, você mudou a minha forma de ver a criação da minha filha de dois anos. Então, assim, para mim isso é, poxa, impactei uma menina de dois anos na vida dela. Então, por isso que eu falei que tinha duas formas de responder a sua pergunta. Ficou bom? Respondi? Hum, então, encerrou, né, gente? Ah, mais uma pergunta, só mais uma. Sim? Tá, tá. Assim, eu percebi que você sempre tenta impactar as mulheres, mas você já pensou em fazer algo voltado principalmente para empresários homens, por exemplo, na empresa que eu trabalho mesmo? Eu vejo um cenário muito machista que... Eu mesmo tento lutar, tipo, tento ir contra e tal, mas a sua força é muito maior. Já pensou em fazer algo voltado para essas pessoas que têm um poder maior e que mudar a mente deles traria bons resultados para a gente no meio da tecnologia? O que, que acontece? A gente tem uh, essa, todo, todo esse trabalho de conscientização que a gente tem, é, vem fazendo né? mostrando a importância da diversidade nas empresas. E a diversidade como... Ah, como é que eu vou falar? Existem dois tipos de discurso também aí, né? na sua pergunta. Como que a empresa vê? A empresa vê... Ah, Para eu ser mais inovadora, eu tenho que ter mais diversidade. Para eu ter mais diversidade, eu tenho que ser mais inclusiva. E aí ele consegue ver, o gestor consegue ver que, poxa, realmente para a minha empresa ser mais inovadora, eu tenho que ter mais diversidade, eu tenho que ser mais inclusivo e as, meus, as pessoas que estão trabalhando comigo tem que ser mais empáticas. Né? E aí a empresa começa a buscar esse tipo de formação para os seus uh, colaboradores, porque ela vê... Porque, como é que eu vou dizer assim? Não é porque é politicamente correto. né? Ela vê que aquilo ali vai ser diferencial para ela no futuro. Por isso que as grandes empresas do Vale do Silício hoje estão criando seus próprios departamentos de diversidade e inclusão. E isso vai chegar no Brasil. Agora, como que a gente consegue impactar isso de outra forma? E aí a segunda parte da, da, da resposta. Empoderando as mulheres que estão dentro das empresas. Então, a partir do momento que a gente consegue né, impactar essas mulheres, elas podem, dentro das empresas, criarem seus movimentos ali dentro. Então, teria essas duas formas de impactar as empresas. E hoje a gente consegue trabalhar assim, conscientizando os gestores, mas, principalmente, eu acho que é muito importante a mulher, ela ter é, também a visão do que está acontecendo, que ela não precisa de estar ali naquela empresa, porque hoje, principalmente, eu acho assim, para as desenvolvedoras, o mercado está muito uh, receptivo, ele, ele busca mulheres programadoras, né? Então, às vezes, até as empresas me procuram, ah, Ciranda, eu quero contratar mulher programadora e não estou achando. Aí, primeiro, eu falo, vem cá, então, vamos sentar, vamos ver os índices de quanto... Qual que é o índice de... de né, quais, quantos estudantes, mulheres entram nos cursos? Só para você ter uma ideia, que o problema é bem mais embaixo. Ah, é que as mulheres não querem. Não, vem cá, vamos conversar também. Mas é, eu não divulgo vaga de empresa que eu sei que não é um ambiente bacana. Né? A empresa ela tem que aprender a ser receptiva com as mulheres. Porque não adianta só contratar, ela tem que contratar e reter o talento. E aí vem toda a questão que ela tem que trabalhar a diversidade e a inclusão dentro do, né, do ambiente de trabalho, da cultura da empresa. Responde. Então tá. Gente, eu não posso mais. Muito obrigada. Palmas para vocês que estão aqui, sexta-feira à noite, buscando propósito. Hein?